Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias, estou no Parque Zabane, onde é o morador aqui. Nome do senhor, por favor? Sérgio Curiel. Ah, qual é a reivindicação que o senhor está fazendo desde 2014 para a prefeitura e para a área do meio ambiente de Santa Bárbara do Oeste? Aqui é para podar essa árvore que está aqui, né? Qual árvore? Mostra para nós daqui. aí. Qual é o problema que ela tem? As copas delas estão enormes, Muito né? Muito o senhor vê. Mas por que faz todo esse tempo aí? O senhor já procurou novamente? a... A prefeitura, a secretaria, qual é o motivo de não ter vindo ainda? Então, mas o Antônio Carlos, da Meio Ambiente, acho que de a poda de árvore. Ah, não, ele é engenheiro do engenheiro. Meio Ambiente. Eu liguei para ele já mais de dez vezes. Ele só promete, promete e não faz nada. Mas não é ele que faz isso, são outras pessoas que estão tá envolvendo por trás dele. Né? Ele está lá para fazer a perícia e tentar concluir, mas só que tem outras pessoas à frente dele para isso daí. Então, e mas... o que, que o senhor ligou, o que, que falou para o senhor? Não, ele fala que, no momento, ele falou que não tá, a prefeitura não tem cesto. Cesto, tem que ter cesto aqui, Sim. realmente. Aí eu falei para ele, Pô, mas a prefeitura de, de Santa Bárbara, com muita empresa aqui, tudo não tem um cesto, e ele fala que o cesto vai chegar, vai comprar, e só estão enrolando, enrolando, enrolando, e ninguém faz nada. Certo, e desde 2014 está assim desde essa 2014. situação? Desde 2014. E qual é, o que, que o senhor tem em relação a isso? Até porque ela está... Pegando não, na, é na fiações altura, aqui, né? É, ó. Na altura dela, mas a casa ali, ó, se cair ali, ó. Exato. E a prefeitura não vai pagar nada não. Não, né? O senhor tem esse protocolo desde 2014. Sim. E quantas vezes o senhor ligou mais lá em relação a isso daí? Ah, eu liguei umas 15 vezes já. 15 Fiquei vezes. Até a conta. E então o senhor promete promete, não faz nada. O senhor ligou no meio na Secretaria de Meio Ambiente isso Foi. daí? Foi. Eu falei com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, é, porque todas as pessoas que ligam lá, o pessoal joga para ele, né? Mas, Mas chegou vindo aqui ver tudo. Chegou Você a ver? Falar, assim, ó, os homens vir aqui, vou dar só embaixo um pouco até chegar o sexto. O pessoal fica empurrando, empurrando, empurrando com a barriga e não faz Sei. nada. Sei. Tá aí, eu vou mostrar aqui a árvore, como que é enorme. A copa dela está bem grande e necessita mesmo de, de Olha, podas. E se chega lá na frente da casa, lá, ó. Exatamente. Tá e se tiver vento aí de 60 por hora, 50. A sorte nossa aqui que é baixa, porque o, tá o Natal tinha caído. Ah, é? Tinha ah, caído. É porque é mais baixo. Se ela cima tinha caído essa árvore aqui. E qual é a frente do número da casa do senhor? 69, né? 69. Que rua que é? Só para fortalecer ele e enriquecer também. Mira, é rua Francisco Alves. É. Em frente à casa 69. No Parque, Parque, Zabane. Parque Zabane. Tá aí. Vou mostrar mais um pouquinho o tamanho desta árvore aí, ó. Olha só. Tem aí seus 40 metros. E precisa realmente de uma poda. Então fica o registro aí. Se ela cair aqui, chega lá em cima do quarto, ó. Se ela cai aqui, chega lá em cima do quarto. É. É. E aqui, o vento é forte também? Para que ah, depende, lado? É, depende da posição que o vento vem, tem hora que a árvore balança sai aqui todinha, ó. E fica até com medo. E na verdade, a raiz dessa daí é podre também. E ela não a, tem... Filma a raiz lá que está por cima da terra. Lá. Cadê? Mostra para mim aqui. Está chegando a hora que está por cima da terra a raiz. É, aqui a, a prefeitura. Raiz lá, onde está a raiz aqui? ó? Tá Essa é cima. a raiz, né? Por é. cima da terra. A outra lá. frente. Onde Olha, aqui ela está andando... Muito, ó. Já andou. Um, dois, três, três metros e meio. Isso tudo é raiz? É, olha que estourando aqui. Olha que estourando. É. Pelo visto está por cima, porque embaixo, embaixo só tem aquele miolinho Miolo, miolo ela é. não segura, né? Ainda é mais que período de verão, chuva olha, e eu vento. Eu digo assim, ó, pela, pela população que tem em Santa Bárbara do Oeste. É. E pelas empresas que tem, ela para ter um cesto Porque quando eu mudei para cá em 85, no tempo, acho que era do Maria que era prefeito, né? Era Isso, perfeito Aí tinha toda a, a árvore aqui, tinha até um caminhão que é, é, morreu, topo de árvore tudinho Exato cesto todo. E agora de lá para cá o prefeito não evoluiu por quê, Paulo? Não dá para entender É, exatamente, porque eles aproveitavam até o amadeiramento então... para esterco e outras finalidades e a prefeitura tem que engolir, caramba, não sei porquê, e paga imposto tudo de nada. É, fica o registro que estão aqui é. pelo portal SB Notícias, a reclamação do, do morador aqui, que a prefeitura né, possa vir ver. E o prefeito também sai um pouco da sala, e o vice-prefeito, que possa acompanhar as necessidades da população né, e ver. E os vereadores também, que faz gentileza aí. Vocês têm 19. Assessores que vai pra rua e, e leve o problema pro prefeito e mostra que existe. Ah, mas o vereador aqui só vem dia de volta, aparece um monte, depois de tudo. É, né? Ah, aqui é assim. Desde quando não vem vereador aqui? Ah, dessa eleição que teve agora não vem ninguém não. Não aparece não, só tem eleição. Josete, aparece o vereador aqui na rua aqui? Uh. Não? É, não infelizmente, parece, não. mas fica aqui o registro que os vereadores possam ir para a rua, a caça e mostrar os problemas Porque uma rua atrás aqui que eu passei, uma tampa de visita de esgoto está afundando também Precisava alguém auxiliar a prefeitura, o Dai obra, meio ambiente e mostrar todos os problemas que existem Porque cada dia já tem o seu, né? Então fica aqui novamente pelo portal SB Notícia, Cláudio Mariano.